na minha viagem, eu até brinquei com o nosso amigo Manuel e, e falei, eu vim trazer chuva e graças a Deus começou a chover. Estamos aqui embaixo de uma chuva fina, mas se essa chuva aqui permanecer uns dois dias, já vai molhar bem a terra. Então vamos lá, para a gente estar tá um pouco molhado. Nesse momento, nós não vamos poder subir nas pedras, mas se enxugar, eu espero que não enxugue, gente. Eu espero que, que eu não possa subir nas pedras dessas vezes, pra, porque se eu não subir, vai chover muito porque aqui pro nordestino chuva tá precisando é é um ouro é uma prata aqui é um bronze é tudo de bom chuva então vamos entrar aqui é, na porteira para nós começar aqui o nosso vídeo hoje então meus amigos olha aí, ó, tá chovendo leve né é uma garoa legal aqui não é garoa aqui é neblina né tá levinha a chuva vamos entrar aqui na porteira a porteira aqui gente olha aí, ó, aqui não tem cadeado até só chegou aqui tirou o laço entrou olha só gente rede aqui as pedras é, começa ali na, naquela árvore. E tem uma plantação de milho. Vemos aqui que a chuva é pouca. O milho ali tem um lugarzinho que está morrendo, né? E o rapaz está aqui me auxiliando aqui com o guarda-chuva. Pode ficar aí, ó. Aí, ó. Aqui com o Manuel, ó. Se vocês puderem se inscrever no canal do nosso amigo Jornal do Manuel. Ele vai deixar um link. ajude esse rapaz aí que está começando agora. O... O propósito dele o um canal pequenininho, vídeos pequenos, porque ele não tem aí um aparelho muito bom para fazer filmagem. Mas o, o, o intuito dele é mostrar esse trabalho aqui. Então lembre, gente, jornada do Manuel Ele tá aqui correndo atrás de mim. pode deixar ele molhar. Não tem esse negócio não aí, ó. Porque a vem com guarda-chuva. E é isso aí, gente. Aqui tem palmas. E o nosso intuito, ó, está ali as pedras. Nós vamos já chegar lá mais tarde. Nós não vamos poder subir em cima, como eu, como eu falei. E...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 de madeira, né, do mato, assim, não, não é de, de serraria, é a, as ripas é de varinha, ó. Era, era assim, gente, na, na, naquele tempo se fazia tudo assim, ó, aqui hoje usa como um varalzinho para secar roupa, e aqui essa casa já não tem mais uso, só para guardar ração para gado, aqui, gente, é esse alpende, ó, esse alpende aqui, gente, para a gente ficar sentado aqui quando tá chovendo, era muito bom, viu, ó, maravilha, aí. olha só que bacana, gente, chovendo aqui, ó, maravilha, ó,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 Aqui é o quintal, tem algumas plantas, olha. a chuva caindo aqui, ó. Olha. Olha, olha. Aqui é para o dia a dia. Algumas, algumas galinhas lá saindo da chuva. Essa água aqui que é toda todo aproveitada. Aqui tá faltando uma calha, mas em breve vai pôr também. Porque isso aqui que tá se perdendo aqui, gente. Isso aqui é um tesouro. sabe aqui. Pois então, gente, eu vinha comentando na viagem aí de Recife até aqui. A gente veio de avião até Recife e o rapaz foi me buscar lá. Eu falei que eu vim trazer chuva, que sempre quando eu viajo pro Nordeste, não sei se é consciência ou não, Deus abençoa que dá uma chuvinha pra gente ver, rever, ter saudade. E dessa vez, Deus abençoou que, não que a gente mereça, que a gente fale e acontece. Não é isso, mas eu falei que ia é trazer chuva, graças a Deus, aconteceu e isso é muito legal. Olha a chuva aí caindo aí, ó. Maravilha aqui, que Isso aqui, quando eu era garoto, que chovia, chuva forte, a gente tomava banho, na biqueira da casa, o carro correndo, pra cima e para baixo, isso é uma maravilha. Pois então meus amigos, vamos ali até o tanque agora. Parou um pouco a chuva, já vai deixando o like, se inscrevendo, compartilhando. Aqui ó, isso aqui é as palmas, isso aqui é, é as pessoas plantas para dar pulgado. Quando, quando tá no verão corta, dá pulgado. Agora nós vamos aqui ó, devagarinho. Isso aqui ó, esse, essa região aqui ela, ela é por baixo da terra. No norte do Ceará, no nordeste, a gente chama de, de, de lajeiro. Aqui o chão é, é completo com essa pedra e essa pedra não, não absorve água. Muito importante. Então aqui é um tanque que foi feito pelo governo, né? Deixando bem claro, não foi eu que fiz o tanque. Apenas ele foi feito de pedra e estava dando vazamento. Ou seja, a, a, a parede começou da pedra e estava vazando. Entre a massa de cimento e a pedra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 E nós usamos, a questão é que, as, um, eu tenho um colega que ele falou, Zé, você, você pode sujar o seu nome. Você tem um nome a zelar e você usando aqui esse produto, às vezes pode ser que não dê certo. Bom, gente, mesmo que o produto em alguns lugares leve sol, ali tem ali a marca, ele tem resistido. Então eu, tô, eu venho usando aqui esse produto aqui há mais de ano.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 pode filmar o dessa daqui, pode vir aqui é uma escadinha que foi feita aqui, isso aqui gente foi feita aqui uma mão francesa ao contrário uma, uma parede para suportar o peso, né, esse tanque, se tivesse gastado mais um pouco de dinheiro, tivesse feito ele aqui assim, ó, tivesse vindo com um trator até achar o, achar o a, a pedra daria para ter feito um tanque bem maior, mas só esse tanque aqui já é uma riqueza ali tem um tem poços cavados aqui gente, se cavar a máquina vem, cava e acha pissarra, Lá na casa da, da mãe do Manuel, depois eu vou mostrar, tem uns tanque lá que é feito no chão, não segura de um ano, dois, três anos a água lá, se não consumir, só evapora um pouco, mas a água não é consumida pela as pedras. Olha só gente, aqui ó. Então esse tanque, ele, ele vazava para cá, ó. vazava aqui na parede aqui ó. Olha só que Ali tem a placa ó. Acho que não tem mais nome, né?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 Fica para os próximos vídeos. E aqui, gente, quando chove aqui, é muito importante, porque as pessoas criam gado, ó. Aqui a senhora vendeu aqui três boi e reformou a casinha dela, entendeu? Eu não mostrei a casa por dentro, porque o intuito aqui é mostrar o vídeo. Ó, isso aqui tudo, isso aqui é uma pedra, ó. Se, aquela é pedra, se você escavar aqui com a, com a máquina, ou manual, mas aqui se escavar, daria um tanque Quatro vezes maior, vamos supor Essa parede aqui, ó que ela, que ela foi feita, só que gastaria Gastaria cinco vezes a mais Ou dez de material Olha aqui, deixa eu mostrar pra você aqui, ó Essa parede, ela foi feita Todinha aqui, ó Chega um pouquinho mais perto, Manel, você nem dar pausa não Pode vir Meus inscritos, eles entendem a filmagem Que não é profissional, né Ó, a, a massa foi feita em cima da pedra E tava, tava vazando aqui por baixo nós viemos e imperme... impermeabilizamos. Ó. Aqui foi passado um cimento depois, no tempo que vazava, que não tinha impermeabilizante, ó. só que esse tratamento tinha que ser por dentro, não por fora. Porque a pressão da água é de lá pra cá. E, e assim, gente. E aqui tava vazando muito, né, Manel? Isso aí era cheio de água. Né? Aqui, ó. Isso aqui é cheio de água. Cheio Hoje... De água. Hoje tá tudo sequinho, enxutinho, ó. Hum. Maravilha, aqui, ó. Le... Lembrando, gente, tem que ter bota, porque isso aqui, ó. Então aqui não tá mais. Enxutinho. Chutinho, chutinho, a, a, a parede todinho ó. Uma maravilha, ó. Aqui tem umas, ó, aqui, a, essas pedras aqui, gente, é quebrada. E o, o rapaz que fez, fez um bom trabalho. Isso aqui é muito difícil fazer esse tanque de pedra. Aqui é o proprietário Conta aí pra nós, Zé, o, o, qual que é o benefício que essas águas trouxe pra você, a melhoria. Conta aí pra, pra, pra, ver, pra ver se o governo num dia vê esse trabalho aqui e faz. Pra, porque tem muitas pessoas que precisam, disso né, aqui, né? Bom dia. Pode olhar para ali que o pessoal, dá um bom dia para pessoal aí. Ó. Bom dia, José Maria. Aí dá um bom dia para o pessoal Bom dia, compadre Mané, bom dia. Para o público aí que está assistindo, público, os inscritos do meu canal. Tá os brasileiros, é. a sua presença, o seu bom trabalho, sua boa satisfação. Porque o homem acaba conhece pela primeira passada, que é o passo. Conhece ele pela palavra e pelo olhar E pela a matemática do comportamento que ele tem.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 E eu tenho um bom prazer, pela sua boa vontade, e hoje tem essa depósito aqui de água, esse tanque Mano, a sua conversa, Na, no seu cálculo, mais ou menos, quanto, esse tanque estando tá no cheio Quantos caminhão pipa dá mais ou menos? Caminhão pipa, gente, para quem não conhece, é um caminhão que tem um tanque Igual aqueles tanques que carrega combustível, né? Aqui chama de caminhão pipa, é só para água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 É, né? É, não tem. Mas e Pega quanto, compadre? Mais ou menos assim. Eu acredito que ele cheio deve caber uns 100 caminhão. Isso sem Serio? É, né? Pega. Agora 100 caminhão, sem caminhão mais mesmo. Eu acho que cabe mais. Mas vamos supor, quanto que custa um caminhão pipa um tipo de água aqui? Para trazer a, a, a água para de fora para vir para cá, da, das barragens. Aqui é quando tá na seca mesmo, vem de outro lugar, de outra barragem. É, barragens, é. Né? é.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 ele vai até a roça, ele dá aqui, ele tem, outro, ele tem outra rocinha, ele tem outra rocinha, é quantos quilômetros mesmo? Quantos quilômetros dá com conta? Daqui né? lá dá mais ou menos 4 quilômetros. É. 4 quilômetros, você vai quantas vezes lá no dia? 2, 3, 4. Lembra, você vai e volta 4 quilômetros... De pé. De pé, é, 4 para ir, 4 para voltar, cada viagem. Se você vai 4 vezes, você faz, faz 8 viagens, né? Oito viagens. 8 viagens. viagens, calculando 8 viagens a 4 quilômetros, dá aí mais ou menos 16... É, não agora eu me perdi na, na, na matemática mas, mas dá bastante quilômetros faça a conta aí e deixa aqui embaixo pra gente comente aí, ó começou a chover gente, o, o, o sertanejo quando chove, se ele pudesse rolar no chão de alegria, não tem, não tem preço a chuva não dessa, tem preço, né? não tem preço não Zé, e não. Deus abençoou Zé, é. que eu falei vou levar a chuva, é. e essa chuva me é. deu um vídeo muito bom, porque eu apresentei o tanque e apresentei a chuva água, é maravilha, né? água mata a sede, hein? E saiba a vida. Pronto, aí, ó. Poeta, hein? E o ouro não mata a vida. Oh, não salva a vida, né? Não, sa... não salva a vida. Não, não salva. É, tá certo aí. Vamos ficando por aqui. Se eu pudesse, eu ficaria bastante tempo. Vamos lá. É isso aí, gente. Vamos lá. Foi. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Um abraço. Deixa o like.